Alerta Vermelho, do Itaú, não é do Enzinho, não, tá bom? Não é desses bolsonaristas, extremistas, super Saiyajin. não, é o Itaú. Depois temos a CNN, ela mesma, a China News Network, como eu apelidei, essa emissora que é tanto crítico do Bolsonaro assim, de repente está tendo que admitir que já era. Estão tirando os investimentos do Brasil, empresas fechando, Demissões em massa de funcionários Empresas que até ontem estavam em todos os shoppings é Como americanas, hoje em completo colapso As empresas, as grandes empresas estão entrando em colapso E não pensem que isso não vai chegar aqui embaixo, gente Olha o que está acontecendo no Brasil Nenhum especialista mais pessimista poderia imaginar Paulo Guedes disse que ia levar um ano para virarmos uma Venezuela. E nesse ritmo, a coisa está desencadeando tanto que é surreal. Chega, não vai ter aumento do salário, como eles prometeram. Bolsa-picanha? Essa daí ninguém acredita mais. Auxílio Brasil? Ah, vamos rever esse benefício aí muito em breve. A própria esquerda é obrigada a tentar conter o mercado, porque sabe que a qualquer ponto pode fazer o próprio despencar, certo? E aí vamos parte por parte aqui, tá? Estou com o Twitter oficial da CNN Brasil, certo? E aqui a notícia é o seguinte: os brasileiros estão migrando seus investimentos para os Estados Unidos, segundo um levantamento feito com exclusividade para a CNN pela Avenue. O número de investidores em solo americano triplicou após as eleições e não é só esse Avenue pela Cianerchi que no último não. Como é que funciona esses grandes bancos, essas grandes empresas de investimento com clientes, pessoas que têm muita grana que confiam na credibilidade dessas emissoras, dessas companhias e aí. Posso colocar meu dinheiro? Vai dar bom? Vai fake news? Certo? Então não tem como mentir para seus Uh, investidores, não tem como a empresa ir lá e meter o louco e falar, não, vai ficar bom, o Lula aqui, ó, ó, maravilha, tá, esquece, assim, ó, o bem venceu, tá, não esquece dinheiro, ô senhor, você já é muito rico, senhor, ô senhor, o Lula ganhou, vamos dividir um pouco isso aí, né, você vai falar o que para esses investidores, que ferrou, mano, tira seu dinheiro daqui o mais rápido possível, certo, e volta depois aqui que nosso banco é firmeza, nós já avisou, tá, mesmo esses desgraçados Mas... tendo apoiado o Lula, né, aí como é que fica? A CNN tá aqui desesperada. O número de investidores em solo americano triplicou após as eleições. Triplicou. É tipo, mano, eu vou tirar meu dinheiro daqui, minha família daqui, o que eu puder daqui. Tchau, esquece, vou embora, mano, Vou vai virar Venezuela. E aí você duvida? É só olhar para os vizinhos da América Latina. Argentina, inflação de 100%. Uau, que maneiro, em 100% em um ano. Significa que um real que você tinha, ou um peso, agora vale 50 pesos. Né? Não vale porcaria nenhuma. Aí a inflação é entrando na, em destruição. Aí você olha no Peru, onde os militares prenderam o casticho, lá, o corrupto, mas né, de repente a sociedade entra em chamas, eles colocam o MST nas ruas, criam o caos lá, o MST versão do Peru, tá? Eu quero dizer. E aí. É isso que nós estamos vendo no Peru. Completo caos, criado por um sistema de esquerda socialista, verdadeiros terroristas. Mais de 50 pessoas já foram contra Deus. Mas isso a mídia. Mexe. Não, vamos falar dos Bolsonaristas ali de Brasília. Ó, vão perder 2 mil, vão perder 3 mil, 10 mil deles. Ó, para todo mundo. Ai, ai, palhaçada, né? Aí vamos lá. Isso daqui começa a se espalhar pelo Brasil inteiro. E quando as pessoas perceberem que não terá aumento do salário mínimo. Rapaz, tá? Isso aqui é só um pedacinho de hoje. Greve dos ônibus. Rodoviários convocam paralisação total a partir dessa segunda-feira. Categoria reivindica reajuste de salário com ganho real para ano de 2023, tá? Isso ali, por enquanto, em Belo Horizonte, mas pode ter certeza que isso vai se espalhar, certo? Aí vamos lá americanas olha quem já não comprou um bombom na americana que atire a primeira pedra certo aí foram descobrir ali mexer nos pauzinhos e foi exatamente isso que eu falei para vocês no vídeo anterior certo Olha, olha o tanto de empresa safada, investidor safado que tinha no Brasil, de psicopata. Como eu falo, o capitalismo tem seu lado positivo e seu lado negativo, meus queridos, tá? E não esperem de empresários que eles sejam benfeitores da humanidade. Eles estão preocupados com o lucro e esse lucro se trouxer benefício para a humanidade, ótimo, tá? Agora, Certo? O que, que eles estão fazendo e todas as empresas estão fazendo por baixo dos panos sem ninguém perceber? E tenham nenhuma dúvida, americanas é só a ponta do iceberg. É só a empresa que pegaram agora porque era uma das maiores. Mas isso está acontecendo com todas. De repente as ações estão... Tem um monte de gente vendendo ação barata. E, nossa, que legal. Nossa, quantas oportunidades de investimento. Uau! Que, tá, tá uma piscincha, Eu paguei uma piscincha Enzo. Nas, na, nas ações da americanas. Aí vamos lá ao que descobriram agora na última hora no Reuters. Não? Executivos da Americanas. Venderam quase 212 milhões de reais em ações da empresa no segundo semestre de 2022. Ou seja, eles já sabiam que aí é ladeira abaixo. Aí o CEO só falou: e, tem um rombo enorme aí, pai, tchau. Tô indo embora, esquece, vai embora, tá? 20 bilhões de prejuízo, não tem como ficar, certo? E aí o que que faz? Um monte de gente que trabalhava, né? Para os executivos aí da Americanas, que agora vão ser abandonados. Muitos deles fizeram um L. Continuem fazendo o L aí enquanto o nosso Brasil vai para a Argentina. Não se preocupem. O Lula vai criar a sua própria Americanas, onde você poderá escolher entre três sabores de chocolates Isso é uma fake news, né? retardado oh, oh, Aí outras empresas. A gente falou de várias empresas falindo. Aqui tem outra. A Tapme, área de engenharia da empresa portuguesa de aviação TAP anuncia encerramento das atividades no Brasil. São mais de 500 trabalhadores. E começa. E pipoca, pipoca, vai pipocando. Quem vai deixar dinheiro nessa porcaria aqui, indo ladeira abaixo? Aí vamos aqui a outra empresa de investimentos, né? Como eu disse pra vocês, eles não podem ligar lá pros amiguinhos psicopatas dele e falar oh, Mano, vai ficar legal, cara. Faz um L aí, mano. Vamos dividir esse pão aí, velho. Aham, uhum, uhum. O Itaú A7. Braço de gestão de recursos do Banco Itaú, ou seja, grana pesada, tá ligado? Imagina o tipo de investidor que esses caras dos investidores do Itaú não tem, certo? Nossa, é assim, nada mais baixa é o mais rico do Brasil. Alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil sob o governo Lula. O comunicado foi enviado em sua carta mensal aos cotistas na quarta-feira, 8. Ou seja, alerta vermelho, tira esse dinheiro daqui, pelo amor de Deus, e volta depois, que o Itaú é muito legal, se tiver um Itaú depois, porque né, a intenção é estatizar até todos os bancos. Para que tantos bancos pensando em lucro? <risos> pra que tudo isso? É, tá dado? Não, faz o hélio, não divide esse pão. No documento, o Itaú afirma que as primeiras ações do governo, antes mesmo da posse foram na direção contrária ao ajuste fiscal, com a aprovação da PEC do rombo, com um custo esti estimado de 145 bilhões de reais, e a prorrogação das desonerações sobre combustíveis, que custam 50 bilhões ao ano. Ou seja, o combustível começou a subir lá em cima, ele falou: não, não, não dá, né? Senão os bolsonaristas tá vão ter uma desculpa, deixa ele lá embaixo. Ai, a bolsa começou a cair. Ai, não, Haddad, falar pra eles que a gente não vai ferrar ninguém, não. Que a gente não vai aumentar o salário mínimo, não. Então, aí, tentando jogar pra todos os lados. Aprendendo que na era moderna, na era dos números e dos fatos, não é como na era da televisão, que, ah, vamos falar de carnaval e Big Brother, e ficava isso 24 horas, enquanto o povo lá, ó. Né? Aqui não, filho, esquece, agora da tá, tá, Itaú, cara, sabendo saber do Itaú, tá? Ai, meu Deus. A instituição financeira queixa-se de, no mês passado, os dados econômicos ficarem em segundo plano para Lula, ofuscados pelo noticiário político, em especial o relacionado à formação do novo governo, indicações não técnicas. Ou seja, 37 ministérios, mano, mas estava fortuna e os caras só por indicação política. E o Lula mesmo admite na nossa cara, porque ele tem a Globo. você vê, depois vai ver Big Brother. O Itaú criticou ainda falta de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão a ausência de informações sobre a reforma tributária e alertou para a possível elevação de impostos nossos desafios de entender o um novo arcabouço fiscal e as novas políticas econômicas do governo que acaba de assumir trará no mínimo alguma entropia e volatilidade aos mercados prevê o banco teremos um ano desafiador internamente não se tem detalhes sobre o governo pretender desenhar a futura regra fiscal, bem como se uma eventual reforma tributária trará um aumento relevante na arrecadação. Com isso, as expectativas de inflação para diversos prazos começam a subir. Ou seja, não adianta também ter um monte de imposto se as pessoas não conseguem comprar nada. É o clássico, assim, estudou o básico de economia, mas ninguém se importa com a economia, o bem venceu, mas vamos dividir esse pão de acordo com os gestores do Itaú todos esses dobramentos trazem riscos para a condução da política monetária que mesmo já operando com juros reais elevados pode ter dificuldade para atingir a meta de inflação soma-se a isso outras indicações negativas de política econômica maior participação de bancos públicos no crédito provavelmente subsidiado fim da agenda de privatizações Enfraquecimento das leis estatais e da reforma trabalhista, etc. Todas já atestadas no passado, lembrou o Itaú. O resultado foi, e deve voltar a ser, baixo crescimento, inflação alta, juro elevado, juros elevados e aumento do endividamento público. Hum, meu Deus, em 13 dias, cara. Essa é a sexta-feira 13 mais sinistra de toda a história, meu irmão. Certo? Muito obrigado aí. Quero saber sua, sua opinião. Certo? E aí, mano? Vamos para os Estados Unidos aí. Mas aí chega lá e só tem o João Bide, né? Enquanto isso, participe na nossa quinta rifa. Certo? Tamo junto. Rumo aí as 400 rifas compradas. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.